Bem-vindos à indicação do dia Turismo Rural no Brasil. Hoje é sobre uma experiência única na propriedade Lourenção. Nesta propriedade, os turistas têm a oportunidade de experimentar e conhecer o delicioso embutido Socol, um produto artesanal com indicação geográfica. Quando os visitantes chegam na propriedade, eles são levados para uma loja localizada no quintal, onde o Socol é fatiado e servido junto com outros antepastos para saborear. Enquanto degustam, eles podem ver a plantação do socol, uma área onde o embutido é maturado. A anfitriã da propriedade, Bernadette Lourenção, estará lá para guiá-los e responder a qualquer pergunta que possa ter. A visita tem duração de 30 minutos e acontece de segunda a sábado das 8 horas às 17 horas e aos domingos das 8 horas às 16 horas. O número mínimo e máximo de participantes é de 14 pessoas. A visita pode ser agendada previamente ou realizada em qualquer dia disponível. Os turistas podem desfrutar da degustação do Socol e antepastos, além de ver o mini-museu, tomar água e conhecer os avós da propriedade. Infelizmente, devido às medidas sanitárias, a visita dentro da produção não está incluída. A experiência de observação de Socol é gratuita. Essa é uma oportunidade única para os turistas experimentarem e conhecerem a história por trás da fabricação desse delicioso embutido artesanal. Para mais informações, siga-nos no Instagram arroba Socolorenção ou entre em contato pelo WhatsApp 2899 -3755. Esta foi a indicação do dia Turismo Rural no Brasil, trazendo-lhe essa experiência incrível.